As facas fade sempre fizeram bastante sucesso no CSGO Quem nunca desejou ter uma faquinha no inventário com essa baioneta fade Uma M9 fade ou então uma carambite E claro, sempre tem aquele desejo de ter o máximo de fade possível né? 99% ou 100% que é quando a faca fica com mais rosa O melhor crash de CSGO 100.GG Com 100% de bônus no primeiro depósito Milhares de skins disponíveis Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o login 30. Link na descrição. Mas já imaginou se tivesse um outro modelo de faca fade, por exemplo, acid fade, assim como a gente tem essa scout, que vai de um tom verde escuro para um verde mais claro. Bom, esse cara aqui resolveu criar algumas finalizações diferentes baseado na faca fade normal. Então ele fez a amber fade, que seria tipo assim, um fade que vai apenas de um amarelo até pro laranja. Ele fez um outro conceito também que eu achei muito interessante, que é o aurora fade, mano. Esse aqui ficou sensacional. E era disso que eu tava pensando, né, mano? Degradê que vai de um verde para um azul para um rosa. Muito louco. Ele fez também aí o que seria o fade do outono, né? Só um laranjinha pro rosa sem nada além disso. Ficou um pouco mais simples, mais legal também. E ele pensou também exatamente naquele fade que eu tinha falado. Um fade vindo de um verde para uma outra cor. Verde, amarelo, laranja, mano. Eu achei essa daqui muito louca. Agora, essa daqui, não. Essa daqui, pausa, velho. Era exatamente isso que eu tava pensando. Um fade congelado. fosse do azul pro verde, mano. Se fosse lançado um estilo de faca Exatamente assim no CSGO Eu tenho certeza que faria muito sucesso Eu acho que a Valve tá perdendo tempo, mano E esse vídeo desse cara, inclusive, vou deixar o link na descrição Me deu muitas ideias boas Esse daqui também Pause, mano, esse daqui eu achei muito muito foda. Ele chamou de nebula fade, que seria de um rosinha até um azul ciano. E, mano, era bem isso que eu tava pensando mesmo, tá ligado? Ou um fade diferente com azul e rosa, ou um fade diferente com tipo, um verde e azul, tá ligado? Eu acho que seria uma adição muito louca, um reverso fade no CSGO, sei lá. Ou esse aí, ó, neon fade que vai de um rosa pra um roxo pra um pouquinho de azul, talvez verde junto, tá ligado? Um efeito holográfico assim, mano. Tem uns conceitos aqui que eu já não acho tão legais, tipo, esses aqui, que é um fade mais focado em amarelo e vermelho. Mas tem mais uma faca aqui, mano, que já, já ele vai mostrar. Essa daqui também achei interessante, né? Tipo, Rainbow Fade, um arco-íris, mais cores, né? Terminando com azulzinho, começando com laranja. E esse conceito aqui, caraca, velho, era bem disso que eu tava falando. Tipo, um Acid Fade. Um fade que vai do azul pro verde, que lembra até um pouco uma Blue Jam. E por último, a faca que mais chamou minha atenção, mano. Essa Nomad Winter Fade, como ele chamou. Velho, olha isso que sensacional. Não, a gente tinha que ter umas facas assim no CSGO um fade reverso, né? Ou um fade com outros tons, não só aquele dourado vermelho e rosa, mas talvez algo puxando aí pra um blue gem, né? Verde, azul. Essa nome Nômade Winterfade foi uma das melhores facas com os melhores conceitos que eu vi nos últimos meses no CSGO e eu imploro pra Valve que lance algo assim porque ficaria épico. Me diz aí nos comentários se você gostou desses conceitos, se você compraria uma faca com fade diferenciado, tipo um fade que fosse do azul pro verde Eu achei muito irado E eu acho que ia combinar com diversas luvas Seria uma segunda opção pra quem quer ter uma faca Blue Jam Só que facas bem mais acessíveis E não esquece de deixar o like aí nesse vídeo antes de ir embora Tamo junto, um abraço, falou!